Quero que você abra sua Bíblia em Neemias capítulo 2. Quantos estavam aqui domingo passado. How many were here last, last Sunday? Sunday? Raise your hand. Amém, alguns Amen. poucos, né? A couple. E nós começamos a falar sobre Neemias. And we began talking about Nehemiah. E e em ne Neemias capítulo 1, Nehemiah, chapter 1, nós começamos a falar sobre a oração de Neemias. We began talking about the prayer of e hoje nós encerramos mais um, um período de 21 dias 3 semanas de oração e jejum. Quantos sentiram? abençoados nesse período de oração. Aleluia. A gente descobre quem jejuou e quem Now não. Mas foi um tempo muito bom, irmãos. É bom orar, é bom jejuar. It's good to pray, it's good to fast. Nós dominamos a carne, não é verdade? We take of the flesh, e right? se, na semana passada nós vemos que Neemias we ele teve atitudes que mereciam ser, merecem ser imitadas. Ele teve atitudes que ser imitadas. E ele estava lá no palácio Mas ele se interessou pelo seu povo E quando ele recebeu as notícias, más notícias do que estava acontecendo O que ele fez? Quem se lembra? Ele orou, o que mais? E jejuou. He só a Juliana, lembra? Only Juliana O que mais? Ele ficou muito triste. He, he was very sad. Ele lamentou. He lamented. Mas ele ficou só nisso. But did he stay there? O que foi mais que ele fez? What else did he do? ele do? Ele falou com o rei. He spoke to the king. Mas quanto tempo demorou até que Deus movesse o coração do rei? Mas quanto tempo demorou Deus o coração do rei? Quatro meses. Four months. E isso mostra o que para gente? And that shows us what? Que às vezes nós temos orar até receber a resposta de Deus. Sometimes we need Perseverança. É o que Deus espera de nós. Você entende from quando eu falo isso? You when I às say vezes that. nós começamos a clamar a Deus por algo. Sometimes we begin crying out to God for E depois for de uma semana já desistimos. We de repente você quer casar. Perhaps you want to get Não é verdade? Right. E aí começa a orar. And you begin Ai, Senhor, mas não aguento mais. Oh, Lord, I can't take it mas você está tão desesperado que o primeiro que aparece, você já... you're cuidado, so be well, espere, right? Wait. espere no Senhor, Wait on the Lord. E nessa, hoje eu quero falar sobre Neemias, executando a obra que ele ia executar, the work that he was to então veja no capítulo 2, versículo 1, vamos ler alguns versículos até o 8, sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano vigésimo do rei Ata Ataxerxes, que estava posto o vinho diante dele e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. And it came to pass in the month Nissan, in the twentieth year of Artaxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração, então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade do lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as portas a fogo? And said unto the king, Let the king live forever. Why should not my countenance be sad, when the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, the, and the gates thereof are consumed with fire? Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of Heaven dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E eu disse ao rei, se me desculpe o rei, e se o teu servanço tivesse encontrado favor em that thou que tu me unto a Judá, para a cidade dos sepulcros de meu pai, que eu build it. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E o rei said disse me the a also também está sentada por ele, por quanto tempo a tua e aprove ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo e disse mais o rei se ao rei parece bem disse mais ao rei se ao rei parece bem deixe-me cartas para os governadores da lei do rio para que me permitam passar até que chegue ajudar Judá como também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar e o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim And a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace which to the house and for the wall of the city and for the house that I shall enter into and the king granted me according to the good hand of my God upon Deus abençoe sua palavra lida nos nossos corações amém queridos Amém Louvado seja Deus vamos orar ao Senhor Praise be God. Let Bendito us pray seja o teu Lord. nome Senhor Blessed be your name, abençoa Lord. a tua palavra Senhor bless your word, Lord. traz a unção do teu Espírito Abre o nosso coração e as nossas mentes, para que possamos, ó oh Deus, receber a Tua Palavra, so ser edificados, word, guardados cheios da tua presença, presence, em nome de Jesus, Jesus. E ter as vidas transformadas, é o que nós te pedimos, amém. amém, amém. Queridos, essa essa história de Neemias fala muito ao meu coração, Neste segundo capítulo, nós vemos o desenrolar de da história We see the unraveling of this story. no início ele estava triste in the he was sad. ele orou he ele jejuou demorou quatro meses e Deus agiu And God acted. e o que que de fato é o pro, era o propósito aqui? And what, in fact, was the o propósito here? de Deus era reedificar os muros de Jerusalém God's was to the walls of e Deus estava levantando um homem And God was up a man. mas o que eu quero que você entenda é do nosso lado o que eu quero porque às vezes nós queremos sempre que Deus faça tudo. Mas neste momento, veja o que aconteceu. Depois do, da, da oração e jejum de Nehemias, ele, ele o rei foi movido por Deus the king was moved by God. o rei percebeu the o king, que estava, a tristeza que estava no coração de Neemias e o rei heart. fala isso quando o rei diz isso não é nada mais do que tristeza de coração quem mostrou para o rei que isso era tristeza de coração foi heart. Deus era o Espírito de Deus que estava agindo quando Deus quer agir a nosso favor When God wants to move in our ou favor, quando Deus nos quer usar or when God wants to use us, Ele move quem Ele quiser he moves whomever he você entende he isso? se você for na corte, Deus pode mover o juiz se você vai numa num escritório público Deus pode mover a pessoa que vai te atender se você vai no Walmart comprar vitaminas para enviar para a África Deus pode mover o gerente do Walmart God Can move the manager at Na verdade, monden. Isn't that right, Deus Dan? pode mover quem ele quiser. Can move he Entretanto, eu quero que você preste atenção em algo muito interessante. To pay to very nós encerramos hoje um período de oração de 21 dias de jejum You're e oração. Up today a Mas significa que nós devemos parar de orar? Does that mean, though, that we stop Não. Não. Significa que nós devemos parar de jejuar? Does it mean we stop Não. Não. Ah, pastor, já passei 21 dias jejuando oh. todos os dias. Pastor, 21 days Agora every eu preciso day. de umas férias, né, pastor? I, I need vacation, pastor? 30 dias sem oração e jejum, pastor. 30, 30 days of no and fasting, pastor. preciso gastar um pouco dessa unção que eu recebi. I need a <risos> some of this I've não, não <risos> é isso que acontece. No, eu quero que você veja que depois de orar e jejuar, mesmo depois de Deus mover o coração do rei, o O rei faz uma pergunta para Nehemiah. Qual era a pergunta que ele fez? Qual foi a pergunta? A pergunta do rei foi... O que é que você quer? The king's was, what do you want? Parece uma pergunta muito simples Não parece, irmãos? It? Ai, que maravilha, agora, oh, agora vai Deus moveu o coração do rei king, Mas, é inter... Mas é interessante que o que acontece aqui Depois que o rei faz essa pergunta After the king asks question, No versículo 4, in verse 4 Imediatamente, qual foi a ação que Neemias teve? Enemias orou ao Deus dos céus so I to the God of Ele não já tinha orado, irmãos he Por que, que ele orou outra vez? Why did he pray again? Por que mais oração? Why more Isso mostra para a gente algo muito importante Depois de um período de oração After time prayer, Não está anulada a necessidade de mais oração does not the of more Eu quero que você entenda algo Porque nesse momento as coisas só estavam começando That this time, were only Olha só, ele diz por que, que ele orou. Look, why did he pray? Porque às vezes, irmãos, brothers, nós temos um problema. Problem. Nós não sabemos pedir. We don't know how to ask. não é uma verdade? Isn't that right? Você conhece alguma passagem na Bíblia que fala que a gente não, não sabe pedir? You know any scripture in the Bible that says we don't know what to ask? Quem levanta a mão? vocês estão tão caladinhos If you know, assim. Raise your hand. A Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal Because we ask não sabemos pedir we don't know how to ask. e pedimos simplesmente para o nosso próprio conforto we ask for our own não é isso que a Bíblia diz? Isn't the Bible mas says? por isso que é necessário orar cada vez que somos perguntados o que você quer se Deus, Deus movesse alguém hoje If God were to move today, bem poderoso nessa terra in this land, e chegasse para você to to you, e perguntasse o que você Quer. And ask you, what is it you want? Qual seria a sua resposta? What would be your Ai, pastor, eu pedi uma casa. Oh, pastor, for a house. Eu ia pedir um carro novo. Pastor, for a new car. Ai, pastor, eu ia pedir isso. Eu ia pedir oh, um, pastor, um I would trabalho ask for melhor. I would ask for a better job. Ei, Neemias poderia ter pedido outras coisas. Poderia pedido ele poderia ter pedido para ser promovido. Não could é verdade? Mas ele não pediu isso. But he didn't ask for Será que nós, numa oportunidade dessa, será well, que nós não passaríamos a pensar em nós mesmos, we, like this, sabe o que, eu não posso fazer nada mesmo por Jerusalém, eu vou fazer algo por mim, porque myself. agora eu sei que o favor de Deus está sobre mim, favor e não era isso que ele tinha em mente, a, a questão é muito importante nós entendermos, important nós dar a resposta certa we need to give the right nós não temos tempo para respostas erradas we don't have time for wrong quando nós oramos preste atenção, vou repetir quando pay nós oramos o que, que nós estamos fazendo What are we doing? nós estamos reconhecendo we are que nós dependemos de Deus você tem reconhecido que você depende de Deus um dia conversando com alguém em conversation com alguém alguém disse assim pastor ore por mim porque eu quero fazer uma viagem e eu não tenho dinheiro da passagem e eu perguntei àquela pessoa. Person, e se você tivesse o dinheiro da passagem? The, você, trip, você estava me pedindo para orar por você? Espero que isso não te desencoraje a pedir que eu ore por você. <risos> Mas o que eu disse para aquela pessoa foi? É que nós precisamos orar a Deus mesmo quando temos o dinheiro da passagem. Para saber ticket. se aquele é o plano de Deus para nossa vida. To know if that is really isso revela a dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus. We need to depend on God. E a pergunta, irmãos, do rei era simples. And the king's question was simple. Mas era preciso dar a resposta certa. But the right answer was needed. Pode falar comigo? Can you say with me? Eu preciso, eu preciso dar a resposta certa. Eu preciso dar a resposta certa. Now once again in English. Now in English, I need I need to give to give. Come on people, I know that you know <laughs> English. Speak out. I need to I give I need to give the right answer. The right answer. Amém, você crê nisso? Amen, you believe that? Amém. Amen. Nós devemos ter cuidado to need to be careful para não nos desviarmos do propósito. to not go away from the purpose. To not turn away olha que from the coisa right interessante qual foram as respostas que Neemias deu no versículo, 5, no versículo 5 o que é que ele diz e disse ao rei disse se é the do agrado do rei if it the king, e se o teu servo é aceito em tua presença peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. Olha que coisa interessante! Ele poderia ter pedido para outra pessoa. Ele poderia ter pedido rei hey, envia um envia um grupo de trabalhadores lá para reedificar o muro. a workers A coisa é fácil quando nós vamos orar para o outro e Deus envia pessoas para pregar o evangelho. mas send people out to preach the gospel. E nós nós às vezes dificilmente dizemos eu quero ir. But it's rare that we say I will go. É admirável a atitude de Neemias attitude eu, is admirable. Porque se tu, o oh rei agradas disso, eu quero ir lá É eu quem quero ter o privilégio de reedificar os muros I want to have the of the walls. Mas ele não era um trabalhador laborer, Um construtor, quer dizer a construct, a Ele worker. era um copeiro he was a, a, a Ele provavelmente devia ser um nobre na nação de Israel he a the Mas Israel. lá ele era um escravo, lembra-se disso? A e ele that? pede a Deus, ao, ao rei para ele He is reconstruir os muros. And the, king for him to go and the normalmente quando alguém chega para mim. diz pastor, acho que nós deveríamos fazer isso na they, igreja. They say, like ai que ótima ideia. Say, Você está disposto a liderar isso? Ai, pastor, eu não sei. Oh, pastor, I don't know. Ah, é I fácil nós falarmos darmos o trabalho para os outros. It's easy acho que nós deveríamos evangelizar. Pastor, mas no dia do evangelismo ele não vem the nós deveríamos fazer um culto de louvor mas no dia pastor eu não posso But that day porque eu tenho say, I outro pastor, compromisso e não foi isso que Nehemiah fez Nehemiah did. ele se colocou para fazer o trabalho. O que mais que Neemias pediu, irmãos? versículo 7, presta atenção. 7, no versículo 7, 7, ele pede se Verse parece 7, bem ao rei. Qual a primeira coisa que ele pede no versículo 7? Está aí comigo na Bíblia? Está comigo na Bíblia? Abre a sua Bíblia e acompanha comigo. Ele pediu cartas. Para que ele queria essas cartas, irmãos? Essas cartas eram autorização. Essas cartas eram para que ele apresentasse. Aos outros, às outras províncias, aos governadores. Por quê? Porque ele tinha que viajar e cruzar outras províncias até chegar em Judá. E o, e o que é que isso mostra para nós? Isso mostra para nós que nós precisamos ser inteligentes quando vamos pedir algo a Deus. Por quê? Porque nós precisamos saber ver é. We need to know que mesmo depois de orar e jejuar, mesmo depois de Deus mover o coração da autoridade, mesmo depois de Deus mover o coração da autoridade, nós, nós ainda vamos enfrentar dificuldades. Tem gente que pensa que depois que se torna um cristão a vida vai virar um mar de rosas. There are people who think that after they become a Christian, their life will turn into a sea of roses. E vai virar um milionário. And they're to become a millionaire. Porque Deus vai me abençoar. O pastor them. disse. The pastor said que Deus abençoa todo mundo. God blesses everyone, que adora a Deus. Worship, that mas God. não é bem assim. It doesn't work, quite work nós that way. precisamos estar conscientes das batalhas que nós vamos enfrentar. Pergunta o irmão que está ao lado de você As antes que se deslumbrar. Você está consciente are you conscious das lutas que você tem que enfrentar? Of the battles you have to face. Você está consciente? Are you conscious? Talvez muitos estejam. Many are, e outros não. And not. Olha que coisa, ele pede também escolta. O que é que ele pede? Cavaleiros que estivessem com ele. Ele também pede por. Como que é mesmo? Então ele pede pessoas que eram capazes de lutar. People who were capable of fighting. Às vezes nós entramos em uma, uma luta, num desafio sozinhos. Sometimes we enter a battle, a fight, all on our own. Não é verdade? Por quê? Why? Porque às vezes nós não queremos incomodar os outros. Because não, não vou incomodar o pastor não. Well, I'm not the pastor. O pastor. coitado já tem muito que fazer. Poor has too much to do. E Você fica sozinho na batalha. E Aí o inimigo começa a lançar setas contra você. The pede você de passar para o outro lado. E você se desanima na fé. And you get discouraged in your e você se desanima com Deus. And you get discouraged with God. E você não consegue cumprir a missão que Deus tem para você. Can't fulfill the mission God has for you. Porque não foi inteligente na hora de pedir? Because you intelligent in the time of asking. você tem que pedir, irmãos you need to ask. Você tem que fazer pedidos de oração. You need to make prayer requests. Quando você vai no grupo, When you go to small groups, peça oração, ask for tem gente que não quer pedir oração porque eu não quero que ninguém saiba da minha no, vida pessoal, pastor você quer andar sozinho? You want to walk alone? vai sofrer muito mais gonna a lot more. você lembra da mulher do fluxo de sangue na bíblia? era uma vergonha há 12 anos aquela mulher sofria com o fluxo de sangue tudo que nós sabemos Disso. How do we know that? Está escrito na Bíblia. escrito na Bíblia. it's written in the Bible. Se você tiver vergonha, if you're embarrassed, ninguém vai saber. Nobody's gonna know. Da sua necessidade. Your need, Deus não será glorificado. God will not be quando você receber a sua bênção, when you receive your blessing, Mas você tem que enfrentar a multidão. But you need to face the multitude. E ousar. And be bold. Tocar nas vestes de Jesus. Amém? Você crê nisso? O que mais que ele pediu? No ele versículo for? 8, preste verse, atenção. Verse 8, ele pediu madeira. Ele pediu material de construção. He asked for não é isso que ele pediu, irmãos? Sim ou não? Sim yes ou não? E por que, que ele pediu material de construção? Porque era necessário. Tem gente que vai pedir as coisas para Deus there, e não sabe pedir. There are people who go to ask things from God and don't know how to ask. Mas ele pediu qualquer madeira? Não. Que tipo de onde essa madeira teria que ser tirada? De acordo com o versículo 8. Você está com a sua Bíblia aí? Vou falar mais alto, Daniel. Você pode falar. De onde ele ia tirar a madeira? Da floresta. Qual floresta? A floresta do rei, irmão. A floresta do rei era a melhor Fonte de madeira the que havia. Best for Porque era guardada. Well Ninguém entrava na floresta do rei para tirar Nobody madeira onde hora que quisesse. Somente se tivesse autorização do rei. The the king. Olha que maravilha! O que é que isso mostra para a gente? Show que Deus é o dono do rei. King. Ele é o dono da floresta do rei. Vai se contentar king. com o que não presta? Why will you be satisfied with what has little value? Fale. Has no worth? fale com Deus. Speak to God. Fale com Speak Deus do rei. Speak to the God of the king. O Deus do universo. The God of the fale com aquele que tem todo poder. The one who has all the power. Você crê nisso? You this. Tem gente que crê mais no do doutor do que no que There Deus fala. More in the doctor than what God says. O doutor diz que eu vou morrer em the três meses. Says I'm going to Que agora? What now? Se você crê no, no doutor, vai morrer doctor é Porque não vai ter fé para falar com Deus. mas se você falar com Deus. Mas Deus o doutor disse que eu vou morrer. Mas em nome de Jesus eu não vou morrer. Eu só vou morrer o dia que você tu disseres, eu vou morrer. Mas eu não vou morrer. Até eu cumprir tudo aquilo que tu para minha vida. Você crê nisso? Eu vou te ensinar uma coisa de vez em quando. Sometimes antes disso eu quero. vocês já viram eu, eu não vi a igreja porque estava doente alguma First, vez. acha que eu nunca fiquei doente? And do you think I've never been sick? Ou você acha que eu venho para igreja doente? Or do you think I come to church sick? Não quando começa uma dor pain, quando eu começo a sentir alguma coisa sabe o que eu faço? You know what I do? primeira coisa the first thing, eu coloco a minha mão I put my hand, onde está a dor where the pain eu repreendo a dor I that a dor pain. vai embora em nome de Jesus. Say, pain, go away in the name of Jesus em nome de Jesus corpo eu te dou uma ordem agora volte now, a command, para o estado normal em nome de Jesus to your state eu in the name proíbo of Jesus. toda e qualquer seta do diabo eu proíbo toda e qualquer seta do diabo from the devil. Tem uns quatro dias mais ou menos atrás Estava sentindo uma dor assim no meu olho direito right Fechava eye. o olho assim quando I'd... eu apertava um pouquinho sentia dor Close the eye when I would squeeze it a little bit I could feel the pain. Você, o que você ia pensar? What is it would think? Ai, será que é isso? Oh, what, what is será it? que é um câncer? Is this cancer? Será que eu tô, vou morrer? Am I gonna die? Ai, será isso? Oh, is it this? É, ou não é assim que acontece. I que acontece? Ah, não acredito que não acontece com oh, você. I don't what with Deixa, you. Vamos ser sinceros, pessoal. Honest, Pode fingir. <laughs> Mas o que é que eu faço imediatamente? No nome de Jesus. Name of Jesus, seja o que estiver acontecendo, eu te repreendo agora. Is Sai daí. E graças a Deus a dor foi embora. God the pain went away. E é assim sempre. Quando não vai embora, eu chamo reforço. And it's always like that when it doesn't go away, I call qual for, meu for refor Qual o primeiro reforço? Minha amada esposa. My beloved wife. Edileuza, ora aqui por mim. And pray for me. E assim a gente faz um com o outro, And né, And that's what amor? we do with each other, isn't e it, my love? pelo Outro. We pray for each Deus other. atua. And God Quando chamamos os filhos, olha por, por mim, estou passando esse, oração. Precisamos orar por isso. Precisamos orar por Precisamos orar por isso. Precisamos orar victory. Senhor nos dá por isso. Precisamos orar cumprir tudo aquilo Until que, que Deus tiver para mim, God has for me, eu viverei. I shall live. Amém? Amen. Agora, quem não serve para nada, no, isn't worth anything, não é que não serve, é que não quer fazer not, nada, né? Aí eu já não posso dizer nada. Ele pede o melhor. He asks for the best. E é interessante, irmãos. And it's interesting. O rei faz uma pergunta para ele. The king asks him a question. Quando ele faz o pedido? When he asks the question? No versículo 6, In verse 6 Qual é a pergunta que o rei faz para Neemias? What's the that I asked the king? Quanto tempo vai durar sua viagem? How long will your journey be? Quando é que você vai voltar? When will you return? O que, que Neemias faz? What does Nehemiah do? Ele fala ele mostra um tempo. Ele diz: "Dá o tempo, estarei de volta." He's, he sets a time. He says, "At this time, I'll be back." Por quê? I'll be back. Já parou para pensar? Have you asked? Have you to think about that? <laughs> <I'm sorry. laughs> I'll be back. <laughs> Por quê? Lord mercy. Why? Porque as coisas de Deus não podem ser feitas de maneira relaxada. O que que significa isso de fato? Irmãos? Há um tempo para começar e há um tempo para terminar. Às vezes, a maioria de nós começamos algo para Deus e depois de alguns dias, o que é que a gente faz? Esquece. We forget it. Larga, deixa para um lado We cast it aside. Ela não é verdade true? Você concorda comigo ou não? You agree with Vocês estão me, caladinhos or? hoje, o que aconteceu? You're kind of today. What então, ah, querem receber mais, né? Vocês querem receber Veja bem nós não podemos, irmãos, fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. A gente tem que fazer logo. A gente tem que se levantar. Nós não podemos ficar simplesmente envolvidos com nossas próprias coisas e largar as coisas de Deus de lado. Neemias tinha um prazo para cumprir. Deus moveu o coração do rei, mas ele ainda estava debaixo da submissão ao rei. under Às vezes nós começamos coisas que nunca terminamos. Sometimes E a Bíblia diz que é maldito aquele que faz o quê? And the Bible says, is he that does what? Ouvi. A obra do Senhor work Lord relaxadamente. In a É muito importante Jesus. que nós Andemos Very important that we walk dentro dos prazos de Deus. Em God's Secretos? time frames. Did you, can you see that? Ir mais um pouco para frente. And a little further ahead. Eu quero que você veja uma coisa no versículo 8, I want you to see in verse 8. Ele pediu madeira só para a obra da reconstrução dos muros? Did he ask for just for of the, the walls? Não. O que mais que ele pede? What else does he ask for? Está aí comigo, irmãos? Are you with me, brothers? O que é que ele pede? What dude? does he ask? Para a casa que eu vou ficar. Ele foi muito sábio. Quem deu essa sabedoria para ele? Deus. Agora, quem está... Quem está na obra de Deus tem provisão também para si próprio. Você crê nisso? Tem gente que tem medo de fazer alguma coisa para Deus e faltar para Ele. Ah, pastor, não é Deus que paga minhas contas. pastor, ah, não é Deus que paga minhas contas. Não não? experimenta. Fica você então responsável pelas suas contas. Eu prefiro que Deus pague as minhas contas. Por isso, eu não tenho uma preocupação. Tem gente, tem pastor que fica louco quando Where, algumas pessoas saem da igreja. Nossa, mas aquele irmão, ele, oh, ele, brother, ele vai sair, ele saiu da igreja. e ele and... Ele tem um dízimo tão alto. Como And é que vai ser agora? He so much. What are we do now? Ele, ele vai mudar para outro estado. He's move to state. Aí ele, o pastor entra em depressão. The goes into Irmãos, essa não pode ser... A nossa preocupação Brothers, that cannot be our worry. A minha preocupação tem que ser se você está recebendo de Deus my concern is if you are receiving from God. se você está sendo bem alimentado if na palavra If you are being well fed in the word. se você está crescendo na sua vida espiritual If you are growing in your spiritual life. E Deus é quem se encarrega de fazer a provisão para mim And God will take care of my provision. Eu posso falar com Deus I can talk to God sobre a minha provisão I about posso? my provision can i, I Deus Eu preciso Disso. I need this. Se, se é do teu agrado se é do teu agrado e que tu, se tu quiseres conceder isso para mim É me. onde Deus começa a mover It's todas as coisas to move all precisamos things. ter essa lição na nossa vida We have have this in Isso our lives. funciona só com o pastor only work with the pastor? Ah, pastor, mas isso é o seu caso, oh, pastor esse é seu Não, caso. esse é o seu caso Deus pode fazer provisão para você God can for you. Experimente Se envolva na obra de Deus Get Se envolve in na casa de Deus Get in God's house. Assuma a responsabilidade para fazer as coisas de Cate Deus e você vai vai ver Deus fazendo provisão financeira na sua And vida. Eu creio nisso. I eu vivo isso. Faz mais de 20 anos que eu experimento years, essa bênção de Deus. From God. Deus é quem dá sabedoria. God is who gives Depois, um pouco mais à frente, ainda ahead, no versículo 8, still in 8, eu quero que você veja algo muito importante. Neemias so important. está falando o que ele pediu. Nehemiah saying what he, his request. mas na última parte do versículo ele diz e o rei me deu, o rei me deu as coisas que eu pedi. The good, the Mas tem uma coisa muito especial aqui, irmãos. Segundo a boa mão de Deus sobre mim. O que Demias está fazendo? Está reconhecendo que a glória por tudo aquilo era... De Você entende isso? This. Nós precisamos entender, irmãos We need Se brothers, você for em algum lugar if you go to a E place, você orar and you pray, E pedir a Deus and you ask God, Deus vai mover alguém God's move Mas você tem que entender Que é Deus quem está fazendo you that it is God E that você is doing tem it. que dar a glória a Deus and Você need to give glory to pode God. dar glória a Deus agora? You give glory to God now? Aleluia Hallelujah. Deus é quem merece Toda a glória God deserves todo all the poder, all o the power. era só um instrumento instrument. e Neemias também era um instrumento Neemio de Deus instrument agora God. por último eu quero que você veja algo muito importante toda vez que você se levantar para fazer algo para Deus O inimigo se levantará Você crê nisso? Isso está na Bíblia, em That's toda a Bíblia the Nehemiah se levantou para fazer o bem para a cidade de Deus o povo de Deus Ele orou e jejuou, He irmãos Tem gente que ora e jejua e quer ficar livre de todos os ataques do inimigo Diz pastor, o que está acontecendo comigo? Quanto mais eu oro e jejuo, mais inimigo Quanta? Agora uma colega de trabalho se levantou contra mim Now a coworker has pastor fulano de tal na igreja se pastor, levantou contra so mim so in the church rose up against É me. só você se posicionar You just have to position yourself Para fazer as coisas de Deus To do God's work que o the things vai of God God and the enemy is rise up atenção also. olha o que aconteceu no capítulo 2 versículo 10 Olha o que acontece no capítulo 2 versículo verse eu vou ler. O que ouvindo Sambalat, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. When Sambalat and Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite heard of it. It grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Quando é que o inimigo vai se levantar? Quando? Mais alto. Pode falar alto. Louder, you can say Pode alto. Quando você for fazer a obra do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. But I want to tell you Nós não podemos esperar que todos We wait for everyone. vai aprovar To approve, Quando nós nos envolvemos na obra de Deus in Você God. sabia disso? Did you know that? Você vem tocar um instrumento Vai vir alguém e vai falar Ah, mas você não toca bem Ah, oh, mas well. oh, você não sei o que Você vai pregar preach, Vai, vai, alguém vai se levantar Você assume o compromisso de chegar aqui às quatro horas Pensa que o inimigo não vai se levantar Mas vai se levantar He will rise up. E é progressiva a And maneira que o inimigo se levanta. The way the enemy rises e o pior, the às vezes o inimigo se levanta onde menos nós esperamos. Where we least it. Olha o que, que é. E é, por que eu digo que é progressivo? Why do I say that it's Presta atenção no versículo 10, Pay verse 10. Diz que os inimigos, essas duas pessoas, ficaram descontentes, desagradou a eles. Ou seja, eles não estavam aprovando Agora vai lá para o versículo do para o capítulo 4. chapter De Neemias. E olha aqui. O versículo 1 do capítulo 4. Diz assim: Sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira mas e se partir, indignou muito e escarneceu dos judeus. But came He built the walls, the wall he was wroth, and took great indignation, and mocked the Jews. Olha aqui. A primeira vez eles só desagradaram so the first time they were, they were only Quando eles ouviram que de fato a obra estava começando a ser levantada Qual foi a reação deles? What was their eles agora ficaram irados they were now with E o que eles fizeram? And what do they do? Começaram a zombar they began Tem pessoas que olham para nós E dizem assim, coitadinho deles E dizem, que é ou é verdade? Pensam que vão. Conseguir fazer uma igreja they brasileira Pensam que vão conseguir fazer missões they Quem são eles, pobrezinhos, Who coitados? They, Aí quando vêm fazendo when they do it, when they see Ficam tirados Como wrath. que pode? Anger, how? Não pode? They can't. Claro que pode Porque nós estamos no nome do Deus de Israel no nosso próprio nome E Israel, não no nosso próprio nome eles zombam. They mock, zombam. Mock. E não só isso. And not only that. O inimigo vai tentar te impedir tentar te e às vezes existe uma maneira que ele tenta impedir e, vezes, que, tenta que te é muito manter. forte veja que o versículo 7 do capítulo 4 olha só e sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias os árabes, os amonitas, os asdoditas que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém que já as roturas, as rachaduras se começavam a tapar iraram-se sobre modo But it came to pass that when Samballat and Tabbaya and the Arabians and the Ammonites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were made up and that the breaches began to be stopped, then they were very wroth. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Eles já não se contentavam mais em somente ficarem irados contra o povo de Israel. E eles começaram então a programar para virem atacar os filhos de Israel so numa guerra. E qual era o propósito deles? desviar os filhos de Israel do seu propósito. Você sabia que o diabo vive tramando contra a sua vida para desviar você do propósito que Deus tem para você? Quantos sabiam disso? Quantos têm certeza disso? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O inimigo se levanta de Todas as maneiras. Up in every way e ele lança setas. Infecções. As in vezes você quer, você tem um compromisso com Deus, tem um compromisso na igreja. You have a, commitment with God, a commitment in the church. E naquele dia você acorda doente. And that day you get up sick. E acha que está é tudo normal. And you think everything's normal. Diga assim, não é normal. Say, That's not normal. Levante-se. Get up. E ore. And pray. Lembra o que eu ensinei para vocês há pouco tempo. Você pode ler o versículo 9? Porém, nós, o que, que eles fizeram, irmãos? Oramos. Nevertheless, we, what did they do? Oramos ao we nosso, nosso Deus. Olha prayer. que coisa interessante. Lembra o que eu falei? O período de oração somente não é, sufici não one é suficiente. Of is not ora, pray, jejua, fast. continue em oração. Pede a direção de Deus. Ask Aí, quando o inimigo atacar, ora outra vez. Pray again. E fica só na oração. And just no. Não. O que foi que eles fizeram mais no what versículo the, 9? O que mais eles fizeram no versículo 9? Hum? pusemos uma guarda contra eles and set a watch against them. só de manhã Only in the morning. foi? Is that it? dia no. e noite Day and night. fala para o irmão que está próximo a você Tell irmão the brother next to brother. vigia watch. de dia e de noite Day and night. tem gente que ora, ora, ora, ora pray, pray, pray and pray, mas não vigia but they don't watch. não adianta Sabe qual era o plano deles? You know what their plan was. Atacar sem que eles soubessem. To them their, their Mas Deus já sabia disso. But God knew of it. E Deus permitiu que pessoas que estavam entre eles descobrissem o plano deles. Their plan. Deus nunca deixa a gente desavisado. Você God sabia disso? De vez em quando Deus me dá umas revelações interessantes. Às vezes Deus me dá algumas revelações interessantes. É verdade. De pessoas que estão lutando contra a obra de Deus. E muitas vezes infiltrados no meio do povo de Deus. E não é de agora. Todo o meu ministério nos tem mostrado my whole coisas assim. Ministry, God has shown me things agora veja like bem. Quando eles souberam. Knew, que o seu plano secreto. Que o seu plano secreto já havia sido revelado ao povo de Deus. had already been revealed to God's people. <risos> o que foi que eles fizeram? What it that they did? Desistiram. They gave up. Mas eu quero eu quero finalizar minha palavra aqui nessa I, noite. I end my message here tonight. Eu falei muitas coisas nessa noite. sei nem se você vai conseguir lembrar de todas as coisas things. que eu falei. I don't know if you remember everything I said. Mas eu peço o Espírito Santo que te lembre. But I ask the Holy Spirit to remind you. Porque às vezes nós pensamos que é muito fácil. Pensamos que Saímos de um período de oração e jejum, já we, está tudo resolvido fasting, Já orei resolved. pelo ano inteiro, pastor, pastor over no, no, no próximo semestre, quando eu houver o jejum, eu, infelizmente não vai dar porque eu já participei desse, Our o senhor sabe Eu já fiz This a minha one, parte part. Não, no. sua parte nunca acaba Sabe por quê? Porque a obra de Deus nunca acaba. O nosso propósito? Qual é? Servir a Deus. Você sabia que o teu propósito é servir a Deus? Irmãos, crente não nasceu para ficar simplesmente assistindo culto, irmãos. born only watch service. Quem assiste culto somente é assistente de culto. If people who just watch the service are only watchers of the service. Tem gente que, já falei várias vezes acha que tem um ministério? I've said they think they have. Some people think they have a ministry. o seu ministério, irmão. What is your ministry, sua Assistente brother? do pastor. Oh, I'm a, a attendant of the pastor. <risos> assistente. I'm an assistant of the pastor. Aí, o que você faz, para ajudar did, o pastor? What do you do to help não, the não, pastor? eu simplesmente assisto oh, no, as no, mensagens no, que I, ele I, simply, prega. I the that he Pegue a sua Bíblia. Take up your estudar a sua Bíblia. Go your Bible. Vai se preparar. preparar entre na Bible. escola de discipulado. Enter Se torne um líder. Become a leader. Abra um grupo. Start a small group. Ensine as pessoas. Teach people. Cresça na fé. Grow in the faith. Se você está fora disso, if you're outside of that, você é simplesmente um assistente. Vamos levantar. Let's stand up. Você quer mudar de vida? Do you want to change life? Você, você quer, quer ser um Nemias? Do you want to be like Nehemiah? Ou você quer que o seu marido seja um Nehemiah? Que um ah, é isso que eu estou pedindo a Deus para o meu marido, oh, o pastor. God husband, Glória a Deus. pastor. Eu queria tanto que ele tivesse aqui ouvindo essa mensagem. You Não, seja no, você, um Nehemiah. Esteja pronto para reconstruir os muros. Be ready to the walls. Esteja pronto para fechar as brechas. Esteja pronto. Close... To close the gates, esteja the gates. or the the gaps that are esteja pronto be ready para trabalhar to work você está pronto para isso are you ready for this amém ou não amém irmãos amém, se eu senti uma certa, não, não um certo, um senti muita firmeza assim. não não não não, amém né pastor firmness. vamos não, ver né se a minha mulher deixar vai. né pastor se, se meu, marido deixar, pastor, meu marido deixar né pastor cuidado be careful Deus está vendo seu coração God sees your heart Deus precisa de Neemias irmãos. Deus precisa de pessoas dispostas. Deus precisa de pessoas que saibam depender dEle. Deus que perguntam a Ele. Que estão dispostos a pagar o preço. Eu vou orar por você. Se você quer ser um Neemias levante a sua mão enquanto eu oro. Deus, olha para essas mãos que estão levantadas agora, Senhor Deus, em nome de Jesus move o, povo, move o teu povo, Senhor move o teu povo, Pai para que possa fazer a tua obra, Deus Deus, sozinhos nós não podemos fazer Senhor, Deus abre os nossos olhos, Pai para enxergar quando o inimigo se levanta a Deus, para não temermos ao inimigo, Senhor em nome de Jesus Pai, traz a tua benção, traz a tua graça, a tua graça. Em, nome Jesus, em nome de Jesus, Pai, levanta a tua igreja, Pai, dê autoridade ao teu povo, Pai, está com as suas mãos levantadas, para orar pelos enfermos, para Senhor, orar por eles mesmos, para ser uma benção na sua família, Deus, e é agora em nome de Jesus, derrota os planos do diabo, do inimigo, na vida dos teus servos, Pai, e traz a tua vitória traz Traz a tua graça, grace, traz o teu poder, power, em nome de Jesus. Jesus. Diga comigo, eu recebo. Em nome de Jesus. Mais forte, diga outra Stronger vez. Eu again. recebo. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus está ouvindo a tua voz. Deus está vendo você. E ele toma você nas suas mãos essa Senhor Vamos adorar ao Senhor. Let's